No interior de Sergipe, quatro mulheres lutam pela mesma causa. Sabe qual é o meu maior sonho? É de ver uma daquelas crianças na faculdade. Quatro guerreiras, um único sonho. O Sintese e a WG Produções apresentam Carregadoras de Sonhos. 8 de março, Teatro Tobias Barreto.